agora vai ficar feio o negócio hein Rapaziada, então acho que foi 20, tio. Uh! habilidades, o caverninha que é habilidade. Tio. Entendeu? Oh! Olha aí. Nossa, que balada o é que essa? Era aquilo. Passe pela torre e pelas cavernas. É Ixi! Mano, oh, não bate os do ar dos caras não, tio. Os cara tá forte. Então só um bem não, bem. Jungle. Ah. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. Como é que é o negócio? Eu não entendi o que ele falou. Beleza, não tem como ler. Precisa da cifra. Sim. O que que acontece? Pelo jeito aqui também precisa. Eu disse. Temos que voltar com uma cifra. Beleza. Tem uma entrada ali. O que é isso? Que cheiro ah, Calma rir. aí. Olha aí, tchau, já curtiu. ó. Uh -huh. Rangnir. Um gigante poderoso feito de gelo e pedra. Parece que ele lutou contra os deuses Aesir e Vanir. Ele enfrentou o Thor. Acho que ambos perderam. O que que acontece? Será que trava a parada aqui? Tem como passar agora? Ó, oh, ó. Oh. Beleza, Haxilver. Pegamos mais. É tudo nosso. Beleza, aqui parece que já não tem mais veneno. Mais Axilver. Nossa, temos altos. Beleza. Agora. Ó. Oh. Pera aí, tio. Pera aí, hein. o tamanho dos ratos. Precisa pra subir ali. Aham. Uh -huh. Tem um baú gigante ali. Vamos ver. A gente trava aqui. Jum, Landa, oh. É um o War! É um o War! Peraí, eu vou pegar o baúzinho aqui rapidão, se você não se importa. Jogo! Banco direito! Peraí, eu... se é um machado, vai ser difícil matar os caras aqui, hein? Peraí, peraí, vem, vem, vem pra cá, Ezequiels! Morguei primeiro esse aqui, lock aqui? Cadê o lock? Ah, Já foi. Já era? Fazerá. Ah, agora a gente trava a parada aqui. Beleza. Será que tem como abrir a agora? Olha isso que é um tio. Chega furando. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A como gente é devia é procurar mais. Beleza, cifras, musflin encontrada, 1 um de 4, o que que acontece? Rapaziada, tá rolando umas paradas aqui altamente segregas Será que tem que tacar o um machado aqui? Vamo, vamos sair de perto primeiramente Porque essa zona contém venenos Ó O que é essa parada? Beleza, dá pra subir lá? E dá pra subir aqui, vamos subir aqui primeiramente. Oh, ele já pulou das coisas, tio. Beleza. Rapazes, será que a gente tá indo pro lado certo? Sim! A gente voltou, não? Yo! Beleza, a gente não tinha que ir pra cá, não. Ó. Oh. O que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou oh. uma forma de desativá-los. <risos> o quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Beleza, rapaziada. Local secreto novo, hein? Ó. <risos> Nossa, é Mapa atualizado Quanta neplina aqui é, Vendinha, já tá rolando a vendinha do cara ali hein? Outro anão Vamos... Não, ele não importa uh, é, Com licença, mas é, Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta Eu uh, não vou discordar disso Mas eu conheço essa lâmina É das nossas, mas <risos> Mas não era pra você Saia da frente. Como é que é? Ah, não dá. Fizemos para uma mulher que eu é... Bom... Eu gosto muito e... Eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Faye morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no Machado. Mas... Ninguém te pediu. Ha! Bom, é verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... meu... irmão. Sabia! Você é irmão do Brock. Como é que é, você? É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Hum. Juro por freia. Hum. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode. pode colocar ele ali, o cabo tá. Não. Como não é que é o Tá bom, então. Eu vou. Eu vou só. <risos> <risos> <risos> o cara nem aguenta pegar o negócio. Ah! <risos> <risos> o cara tá zoando, hein? Oh. Oh, isso é sangue seco. Oh. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de móvel céu. Na montanha tem um monte de recursos raros e depois de pegar, eu preciso trazer tudo para baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Espera aí, eu. Beleza. Vamos nego como que é o negócio? Continua em direção à montanha. É. Beleza, rapaziada. Vamos dar uma olhada no a que gente a gente pode um melhorar. Temos mais ou menos 19 mil hacks silver, que Tem como melhorar a parada aqui? Peraí, peraí. É comprar isso? Isso Armadura peitoral é nova? Gengarine. 5 mil, hein, tio. Obrigado, Sindri. Não. Toca em mim. Que? Não toquei. Nem vou. Depois rapazes, eu vou. Rapaziada, tava uma treta ali entre o Ezequielson, hein? O que acontece? Armadura de pulso. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Só uma das duas poderá ser equipada. Então o que acontece tio? Vamos pegar. Ó. A gente pode escolher entre defesa 7 ou defesa 3, mais com força 9. Rapaziada, o caverna é de força tio. Ele ataca, mas ele defende. O que que acontece? É que okay. Já equipa tio, ó. Papi. Beleza, já tá equipado. Tranquilão. Armadura de cintura. Eu já já compra isso aqui também, tio. Cinto de, de roxo. Já equipa. Tranquilo. E o que Armadura tem? do Atreus. É, tá bom. Inimigos no ar recebem mais dano. Inimigos estrangulados por Atreus recebem mais dano. Eu nem vejo o Atreus tretando direito, tio. Vamos, vamos primeiramente olhar o, o creitão aqui. É claro. 10 mil, tio. Você é louco, Atreus. Tá caro, hein, tio. Ó, oh, a gente pode aprimorar isso aqui Dá força mais um e defesa mais três Carvalho, altamente curte Podemos aprimorar isso aqui também Tamo indo, tio, tamo indo Pois é, tá rolando uns encantamentos aqui Será que é só comprar que o negócio já aumenta sozinho Tem que ir. Como funciona esse negócio de encantamento Vou comprar um para testar Beleza, rapaziada. Gastamos altas granas aqui. Tem como vender ainda. Beleza, Eu vamos sair e ver se amigos. a gente tem que equipar alguma coisa. Beleza, temos as nossas coisinhas aqui. Armadura. Beleza, tá tranquilo? Rapaziada, até equipar dos melhores, hein? Ó, força menos 10, tio. A gente aumentou 10. Ha, agora vai ficar feio o negócio, hein? Rapaziada, mental, Acho que foi 20, tio. Uh! Habilidades. O caverninha é quer é habilidade, tio. Que é habilidade. Tem um machadinho que nem testou aqui, hein. O poder do, do machadinho que roda ali. Vamos testar isso aqui, hein. Faca na caveira. Beleza, rapaziada. Mais ou menos isso. Vamos, vamos continuar aqui. Tio. Vamos, vamos para a aventura. O que que acontece? Já tô vendo uma coisa escondida aqui atrás, hein. Beleza. Rapaziada, agora é somente checando o um perímetro gigante. Ó, oh, para desse aqui. Pô, ele tá rolando balada já, hein? Já tá rolando. Hein? Tá morrendo, Mas, é Loki aqui é fraco, hein? Tá forte pra caramba, caverninha, tio. É isso? É só uma. diversão. É tem mais Loki por aqui, hein? Ó. Rapaziada, <risos> <risos> agora tá louco, hein, tio Pela ódio O caberninho já tava profissional Agora esse negócio do forte Aí ah, já era Vai, a Tá calmo, tá calmo Ó oh, Tem um, tem um dar raduque ali, tio tá? Pera aí, hein Tem que matar primeiro esse bicho que entra no chão Que era é mais chato Cadê esse Loki? Olha o Loki aqui, ó. Falta só o bicho Loki ali. Já era. Beleza, o cara deixou altas vidas no chão, mas a gente nem precisa. Rapaziada, ficou bem forte o Mano Kretos aí, o Carvaninha altamente curtiu. Errou ação! Bestear atualizado, tem a última atualização ali. Ao lançar atacar um touch Alphons encontrado no chão, ele será impedido de enterrar por um curto período. Rapaz, é, o caminho já tá nisso. Onde é que tava tá essa balada, hein? Ó, o caminho já viu um baú aqui em cima, hein? Tá um baú gordo aqui. Vamos dar uma olhada? Será que isso aqui é uma porta ou uma parada? Tem mais um aqui, vamos só, só tacar o um machado no Loki? É isso aí, meu irmão. Peraí, aí, tio, cadê esse Loki? Olha ali! <risos> ah, vai cair, tio. Ó. Entendeu, cumpadinho? Foram todos. Vai lá, queridão. Já pegamos mais 300 Rock Silver. O que que acontece? A gente vai escalar aqui? Só que será que aqui é o caminho certo? Tio? O caverninho sempre fica perdido nesses games aí, hein? São Mas... altos caminhos para ser investigado ao mesmo tempo. Olha lá, ó. a gente já perder isso aqui. Ó. Beleza. Que é. Beleza, um tá aberto. Tava então, uma baladinha aqui, ó, oh, Atreus sentou, tio Não conversa comigo, não Foguinho e tudo mais, tá em casa, Atreus O que que acontece? <risos> Tem outra paradinha aqui que o caverninho viu aqui embaixo? Ó, oh, mais tá hein? É Isso aí mesmo Rapaziada, tamo juntando Ó <risos> oh. Será que, que muda ali agora? Vamos ver só vale os símbolos que estão ali. Beleza, aquele é um símbolo. O que, que falta? Falta um 3 invertido e duas montanhas gregas também invertidas. Então a gente vai ter que achar essas paradas. Ó. Beleza. Esse é o 3 do lado certo. Esse aqui é o 3 invertido. Primeiro É o duas montanhas. É o duas montanhas. Peraí, aí, Aqui é o 12 montanhas, né? Uh, aqui mais ou menos o 3 do lado certo. Não. Beleza. Vamos, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui o 3. Assim é melhor. Do lado contrário. O que que acontece? Aqui tem mais um. Que é esse aqui, hein? Será que mexeu também a parada? Vamos ver. Ó, <risos> oh, já foi dois. Rapaziada, é, falta só achar as montanhas bentas. Será que a gente vai achar por aqui. O outro? Onde é que tem mais esse negócio lock? Deve ter o um último perdido por aqui, tio. Mas tem que estar tá perto tem que estar tá perto. Não pode estar tá longe, não, tio. Não tem como não. Mas aqui não tá. Tem que estar pra cá, tio. Um tá aqui, outro tá ali. Será que eu tá aqui em cima, tio? Vai lá e vê! Rapaziada, deve estar aqui em cima, não pode não, tio. Vamos vamo, vamo simplesmente dar uma olhada ali. Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Pera aqui continua. Aham. Uhum. Jogo! Olha o cara ali, Diogo. sintomas, hein? Rapaziada, tem um baú aqui, hein? É isso aí. Como faz pra pegar isso aqui, tio? Não tô lembrado, não. Olha aqui! Rapaziada, tá aqui dentro o negócio, escondido. Depois a gente vai ter que parar. A paradinha ali, será que tem que dar volta? Esse jogo tem altas paradinhas segregas, hein? Tem que ficar muito esperto. Ah. Mas é por aqui, tio. Eu só não sei. Ó. Oh. Tem que acertar aquela parada ali pelo jeito. Ah. A gente vem por aqui e tá com o machado. Ah. Beleza. Agora a gente vai ter que rodar essa parada aqui. Porque não dá pra saber o que, ah! que é. Rapaz, já abrimo, já abrimo. <risos> Ai, já deu certo. Rapaz, vamos vou ver, ó, ó. Não! Não! Peraí, por que que não deu certo? Nem é disso. Jogo! Ah! Rapaz, é, deu certo, não. era do outro lado o negócio, será? Ah! Era do outro lado, tio. Beleza, vamos ver, vamos ver o que... Fazer alto, quebra, quebra, Agora deu certo, jogo. Agora deu certo. O altamente curtiu. Beleza, o que, que acontece? A gente quebra o encanto. Vapa, no baú. O jogo. Beleza, a gente já vê isso aqui. Vamos simplesmente abrir o baú principal ali em cima. Esse baú que é o mais importante, gente. Olha aí. <risos> uh! Esses baús vão ser um presente legal. Será que é a maçã? Ó, ó, ó! Beleza, pegamos dois de três pra aumentar a fúria máxima. Rapaz, ele nem tá usando a fúria, hein? Não, caverninha, vai, vai só no soquinho básico aqui. Mas tá ligado, né? Daquele jeito, a gente termina de qualquer forma. Beleza, temos que achar uma forma de parar o veneno Bento ali. Se a gente entrar aqui, o cara morre, hein? Ó, oh, já parou, será? É <risos> hard mesmo. Peraí, tia, peraí, tinha, tinha um, umas vidas no chão aqui e o caverninho pegou. Aí, ó, ó, já pega a vida que vai precisar. Ó, oh, tá ali atrás, tia, Tá ali atrás. O caverninho acha tudo, tio. Oh. Ó. Agora pode pegar o baú. Rapaziada, tem que ir pro carro. Não. Não sei porque eles se desentenderam. Quer dizer, eles são família. Ele preguiu. Isso é assunto pegamos uma armadura em ver no menu, beleza. Beleza, essa armadura não compensa, por quê? Diminuiria 10 e diminuiria 2. Tem que ver se comprando os itens pra ela vai melhorar alguma coisa do creitão. É? Mas de momento estamos muito bem, tio. Com a força mais 10 e defesa mais 2. É isso mesmo.